Olá pessoal, sou a Netina do Saúde Network. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a inteligência artificial na educação. Com os seguintes tópicos: Introdução à inteligência artificial, A inteligência artificial na educação, Auxílio da inteligência artificial no processo de ensino-aprendizado, Desafios da inteligência artificial na área educacional e como ajudar a superá-los. Introdução à inteligência artificial. Inteligência artificial é uma área de estudo que se baseia na criação de computadores que possam realizar tarefas que normalmente necessitariam de inteligência humana, como reconhecer padrões, tomar decisões, aprender e raciocinar. A inteligência artificial usa técnicas como aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural e análise de dados para criar sistemas que sejam capazes de prever resultados, tomar decisões e se adaptar a novas situações. Por exemplo, a inteligência artificial pode ser usada para prever o comportamento do mercado, para aprimorar a segurança cibernética e para desenvolver algoritmos que aprendem com seus próprios erros. A inteligência artificial é usada hoje em diversas áreas, desde assistentes virtuais ao rastreamento de objetos, passando pela área da saúde à educação. A inteligência artificial na educação. A inteligência artificial tem sido cada vez mais usada na educação, permitindo que professores e alunos tenham acesso a recursos e ferramentas que ajudam na aprendizagem. A inteligência artificial pode ser usada para criar sistemas de aprendizado personalizados que se adaptam às necessidades individuais. Os sistemas podem auxiliar os alunos a avaliar o seu progresso e ajudá-los a encontrar o material de estudo mais adequado para eles. Além disso, a inteligência artificial pode ser usada para aplicar testes de aprendizado e classificar os alunos de acordo com seu desempenho. Outra forma de usar a inteligência artificial na educação é a criação de assistentes virtuais que podem ajudar os alunos a encontrar informações e responder às suas perguntas. Estes assistentes podem ser usados para ajudar os alunos a compreender os conteúdos mais facilmente. Auxílio da inteligência artificial no processo de ensino e aprendizado. O futuro da inteligência artificial na educação é muito promissor. Acredita-se que a inteligência artificial pode ajudar a tornar o processo de ensino e aprendizagem mais eficaz e eficiente. A inteligência artificial pode ajudar a personalizar a instrução para atender as necessidades individuais de cada aluno e, ao mesmo tempo, ajudar a avaliar o progresso dos alunos. A Inteligência Artificial também pode ser usada para criar ferramentas que ajudem os professores a monitorar o desempenho dos alunos e assim, identificar e corrigir problemas antes que eles se tornem mais graves. Além disso, a Inteligência Artificial também pode ser usada para criar assistentes virtuais que ajudam os alunos a encontrar informações e responder às suas perguntas. A Inteligência Artificial tem o potencial de revolucionar a educação e ajudar os alunos a obter melhores resultados. Desafios da inteligência artificial na educação e como superá-los A inteligência artificial tem o potencial de mudar drasticamente a maneira como a educação é ensinada e aprendida. No entanto, antes de isso acontecer, existem alguns desafios que precisam ser superados. Um dos principais desafios da inteligência artificial na educação é o uso seguro e ético dos dados dos alunos. É preciso garantir que os dados dos alunos sejam tratados de forma segura e que não sejam usados para fins não autorizados. Além disso, os sistemas de inteligência artificial precisam ser projetados de forma que eles sejam transparentes e que os resultados produzidos sejam compreensíveis. Outro desafio é garantir que os sistemas de inteligência artificial sejam capazes de tratar dados incompletos ou imprecisos. Finalmente, um desafio importante é garantir que os sistemas de inteligência artificial sejam capazes de prever resultados de forma precisa e consistente. Portanto, percebe-se o potencial da IAA tem na educação para melhorar o ensino e aprendizado e monitorar o desempenho dos alunos de forma mais fácil. Outro ganho são os assistentes virtuais para ajudar os alunos a encontrar informações e responder a seus questionamentos. No entanto, antes que isso aconteça, é necessário superar alguns desafios, como segurança da informação, aspectos éticos, novos modelos de ensino e aprendizado, entre outros. Uma vez que esses desafios sejam superados, é esperado que os computadores sejam parceiros para auxiliar os alunos e professores a melhorar significativamente o processo de ensino e aprendizagem. Assim, o método tradicional ganha mais uma preciosa ferramenta e ambos. A inteligência artificial e o tradicional vão proporcionar o melhor caminho para a solução dos desafios do processo de ensino-aprendizado. Obrigado e não deixe de dar um like e se inscrever no canal do YouTube Saúde Network.